Boa tarde, estamos aqui com as atividades do Centro Cultural Esperança Vermelha, nos nossos debates sobre a América Latina. Hoje a gente tem a alegria de ter aqui um companheiro, José Reinaldo Carvalho, que ele é dirigente do PCdoB, é jornalista pós-graduado em políticas internacionais, e ele vai colaborar com a nossa discussão aqui, trazendo um debate sobre os golpes a partir da crise do capitalismo de 2008 o impacto político na América Latina. Bom, para quem não nos conhece e está vendo esse vídeo pela primeira vez, está entrando no contato conosco, para quem já conhece, é bom lembrar, a gente aqui é parte de um grande coletivo que constrói o Centro Cultural Esperança Vermelha em Campinas. O Centro Cultural tem como tarefa trazer informações, debates, a cultura é, da esquerda e trazer principalmente uma troca de informações, de experiências, para a gente trilhar o caminho necessário nesse nosso momento de urgente resistência ao fascismo. Esse, essa atividade de hoje ela é parte de um conjunto de debates que compõem o um curso América Latina, Semana que vem nós vamos ter a presença do professor Walter Pomar. Então, peço que vocês conheçam aí a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, as nossas formas de comunicação virtual, que é a possibilidade que a gente está encontrando agora de manter essa tarefa de dar continuidade às ações de debate e formação do Centro Cultural Esperança Vermelha, que fisicamente, sim, e também existe, e está localizado no centro da cidade de Campinas, e queremos brevemente retomar nossas atividades presenciais, nossos encontros artísticos, os nossos encontros gastronômicos, reabrir o nosso sebo e manter a, a casa aberta para aqueles que quiserem se aproximar de um debate que se propõe a trilhar um caminho novo para o nosso país. Então, passo a palavra agora ao professor José Roberto, a quem eu agradeço muito a enorme é, disponibilidade de estar conosco aqui. É, nós vamos, nós, antes o um informe, nós vamos organizar da seguinte forma, o professor vai fazer uma fala, uma exposição, vamos estar monitorando questões que possam aparecer no, nos sites e nos canais, e vamos abrir também para quem quiser fazer perguntas online depois da exposição do professor. Boa tarde, Zé, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, Sônia, boa tarde a todos os amigos e amigas, companheiros e companheiras do Centro Cultural Esperança Vermelha, e todos os que nos acompanham, seja pelo canal do YouTube, seja pelo Facebook, e outros meios aí de transmissão que estão ao alcance dessa atividade, que eu reputo mais como um diálogo, como uma troca de ideias, do que, estrito senso, uma aula, né? uma conferência é, de apenas uma das partes. Eu tenho muita expectativa em escutar as opiniões de todos, os comentários, e, na medida do possível, estou é, disponível aqui para responder as perguntas que foram formuladas dentro do tema. Como já disse a Sônia, eu sou José Reinaldo Carvalho, e para mim é uma honra muito grande estar ao lado de vocês nessa atividade. Eu acho que, em todos os tempos, e todos os momentos políticos, a formação política ideológica e a luta das ideias são elementos essenciais para o combate político, pelo socialismo, para a formação de militantes e quadros, mas, sobretudo, nos tempos de retrocesso, de derrota política, de golpes, de ofensiva brutal da classe dominante e do imperialismo sobre as classes trabalhadoras, se torna ainda mais necessária a formação política e ideológica e se torna indispensável a luta das ideias, porque não há outra maneira das forças progressistas se prepararem é, para enfrentar os desafios, se não essa maneira de é, elucidar bem é, as ideias que vão acabar orientando a elaboração de programas políticos, é, vão inspirar também a, a formação de frentes políticas, a unidade necessária entre as forças de esquerda, então, eu parabenizo o Centro Cultural Esperança Vermelha pela realização dessa atividade, que na minha visão está inscrita neste escopo aí, e me sinto honrado porque eu considero essa uma tarefa das mais dignificantes, a tarefa de participar é, do combate das ideias. Aliás, é, já fazendo uma homenagem importante, anteontem foi o aniversário natalício do comandante Fidel Castro, e ele disse isso, que é, a maior tarefa dele era ser um soldado da luta das ideias. E foi exatamente nos momentos mais difíceis da Revolução Cubana que o comandante Fidel lançou esse desafio para os quadros do Partido Comunista Cubano e para todo o povo cubano de fazer a luta de ideias para desmascarar as mentiras do imperialismo e das classes dominantes em todo o mundo. Então, dito isso, eu vou entrar aqui diretamente no tema, é, em que eu vou é, tentar sistematizar em três partes a minha exposição. Primeiramente, situar o quadro da crise do capitalismo, é, tal como ela apareceu nos anos de 2007 e 2008. É, depois, é, vou me referir ao significado que teve para a América Latina, o que nós chamamos de ciclo progressista, e os sistemas políticos, econômicos e sociais que foram estabelecidos em muitos dos nossos países latino-americanos, e por fim, a fase dos golpes, do retrocesso, porque o retrocesso não foi composto apenas de golpes, foi, foram múltiplas as circunstâncias que nos levaram à situação que estamos vivendo na América Latina. Eu, então, já entrando no tema da crise, diria o seguinte, que a profunda crise do capitalismo, que se desencadeou entre os anos 2007 e 2008, é, com epicentro nos Estados Unidos, teve um forte impacto em todos os países do mundo, é, se apresentou, acabou sendo, uma crise global, uma crise do sistema capitalista global, e foi a mais severa desde a crise de 1929 até 1933, que é sempre referenciada como é, uma das crises de maior impacto no mundo e até hoje é, faz parte de qualquer debate político é, sobre a crise do capitalismo, a crise de 1929 a 1933 é sempre muito referenciada. Essa crise, que foi, portanto, global, é, e que foi severa e atingiu todas as regiões do mundo, inclusive a nossa, ela teve como epicentro é, o sistema financeiro, mas é, não foi apenas uma crise financeira, se é que se pode dizer apenas, é, mas teve como epicentro a crise financeira porque começou com a quebra de alguns importantes bancos que estavam no topo do capital financeiro estadunidense e internacional. É, portanto, a origem da crise, o começo da crise, foi é, uma manifestação aguda no setor financeiro. O que estava acontecendo naquele momento é que, no quadro de uma globalização financeira, no quadro de, uma, de um predomínio do capital financeiro sobre o conjunto da economia estadunidense e mundial, é, havia um, uma chamada concessão desenfreada de créditos imobiliários e é, havia uma espécie assim, de repasses de uma instituição financeira para outra desses créditos e criou-se um fenômeno chamado do subprime, não é? que era exatamente a forma de é, cobrança e remuneração desses créditos na medida que eles eram repassados de uma instituição financeira para outra num determinado momento, é, começou a haver uma falência de grandes bancos e de grandes instituições financeiras pelo mundo afora e, sobretudo, na Europa. Então, a, o epicentro da crise começou nos Estados Unidos e se espalhou, principalmente, para a Europa. É, Isso aconteceu, como eu disse, no quadro de uma globalização financeira, no quadro da desregulação dos mercados financeiros e no quadro de uma especulação financeira selvagem e generalizada, que passou a se tornar uma característica é, dominante do capitalismo dos nossos dias e disso que se chama a globalização financeira ou a financiarização da economia. É, se de um lado, ou se no início havia essa chamada disponibilidade e, e concessão ilimitada de créditos, é, por outro lado, a partir do momento que os bancos faliram e que houve um estrangulamento na, na liquidação desses créditos, passou a haver o um fenômeno oposto, começou a haver uma retração do crédito. E a retração do crédito implicou, como é óbvio, é, impactos é, na renda da sociedade de uma maneira geral, na quebra do poder aquisitivo é, das pessoas, e, portanto, na chamada redução da demanda, na procura por bens e serviços, o que, é, como ocorre em todas as crises, é, repercute no baixo crescimento econômico, sendo que naquele período, 2007, 2008, 2009, é, as economias dos países mais adiantados, capitalistas, desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos e Europa, é, essas economias tiveram um baixo nível de crescimento e algumas até chegaram às portas da recessão. Como é habitual, nesses períodos de... nessa época que nós estamos vivendo de neoliberalismo, quando as crises se tornam agudas, como é habitual, é, intensifica-se a chamada austeridade, que, aliás, é uma palavra muito eu diria eufemística, eles chama de austeridade, o que na verdade é um arrocho, é um brutal é, corte nos, nos gastos públicos, na despesa pública, no investimento, com é, repercussões imediatas é, na prestação do serviço público e, obviamente, é, nas condições gerais de vida da sociedade e no próprio desenvolvimento dos países, porque a retração do gasto público acaba repercutindo também na, no corte dos investimentos, e isso tem efeitos desastrosos no crescimento econômico e no desenvolvimento econômico. E, obviamente, isto isso associado já com a quebra do poder aquisitivo, faz com que as massas trabalhadoras, as massas populares, sofram de maneira particularmente aguda, os efeitos dessas crises. É, muito embora não tenha havido, como houve na época da crise de 1929 a 1933, o chamado New Deal, que foi o novo pacto, o novo contrato, é, e que representou uma, uma espécie de surto desenvolvimentista a partir da forte presença do Estado na economia, é política essa que foi implementada a partir mesmo do, do governo estadunidense e que acabou resultando numa, na abertura de um novo ciclo de desenvolvimento para o sistema capitalista. Então, muito embora nesta crise de 2007, 2008 e também agora é, não tenha havido um new deal, é, houve uma, uma forte injeção de recursos públicos, de recursos estatais, de fundos públicos, uma forte injeção para salvar é, da bancarrota os bancos, para salvar o sistema financeiro. Então, foi uma, uma um montante de aproximadamente um trilhão de dólares que o Estado norte-americano, considerando aí a parte fiscal, os fundos públicos, e vários tipos de créditos, foi da ordem de um trilhão é, a injeção que os Estados Unidos fizeram, que o governo dos Estados Unidos fez na banca, para salvar as instituições que eram na nos países da União Europeia. Então, não foi New Deal, no sentido que houve na década de 30, porque o New Deal foi a injeção de recursos públicos para incrementar o desenvolvimento da economia, é, mas foi uma intervenção pública, uma intervenção de fundos públicos, uma intervenção do Estado, uma intervenção do setor público para é, levantar a banca e, digamos, salvar é, a, a globalização financeira e salvar as instituições financeiras. Até mesmo esse grupo de países é, que se reúnem anualmente, chamado G20, que hoje com a exceção da China, é, tomou outra configuração, mas até mesmo esse grupo, na época, é, ele foi convocado pelo presidente pelo então presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, é, com esse sentido. Ele, ele se chamava, inclusive, G20 financeiro. E as primeiras reuniões do G20, com sentido mais político, com sentido mais de presença de chefes de Estado, se deu é, sob o apelo do presidente de então dos Estados Unidos, w, George W. Bush, para é, fomentar a intervenção dos governos no sentido de salvar as instituições financeiras internacionais. Mas, é, pessoal, como se viu, é, isso é, é sempre importante a gente analisar, porque toda vez que vem uma crise, ou toda vez que ocorre uma crise, isso pode estar ocorrendo agora também, é, entre nós se estabelece sempre aquela discussão, será que a última crise do capitalismo, será que o capitalismo vai colapsar? E será que agora vão, vão se abrir as possibilidades, as condições objetivas para transformações sociais de fundo? Será que a crise vai provocar de imediato um levantamento dos povos e das massas trabalhadoras? E a gente viu... Que na crise de 2007 e 2008 não foi bem assim, ou não foi nada assim, né? É, não foi a última crise do capitalismo e muito embora é, claro que há discussões sobre isso, mas muito embora eu não considere que a rigor o sistema capitalista tenha se livrado desse ambiente de crise nesses 12 anos que transcorreram é, mas é, novas crises, digamos, sobrevieram e não aconteceu nada do ponto de vista da bancarrota do capitalismo, porque, de fato, a gente não, não é capaz, é, acho que ninguém é capaz, de prever como vai se dar a bancarrota do capitalismo, mas a gente só, só deve ter uma certeza de que a bancarrota do capitalismo não vai se dar por automatismo, não é uma crise que vai automaticamente provocar é, a falência do capitalismo e provocar uma revolução socialista, é, porque esta depende de vários outros fatores de natureza política, de natureza social, da intervenção do fator objetivo, aí entra a organização dos trabalhadores, entra os partidos políticos, entra a luta de ideias, entra a crise no seio das classes dominantes, enfim, é, para que o capitalismo entre em colapso e vá à bancarrota e haja uma reversão revolucionária desse sistema e venha a emergir um novo sistema em seu lugar que será o sistema socialista isso depende não só do desenvolvimento da crise mas de vários outros fatores. É, queria destacar ainda que essa crise econômica ela se entrelaça com é, a própria crise sistêmica do capitalismo os próprios problemas estruturais da época que nós estamos vivendo, que é a época da dominação do imperialismo, da dominação do capital financeiro e, portanto, se entrelaça com crise de natureza social, de crise de natureza política, de crise de natureza civilizacional. Hoje nós estamos vendo entrelaçada com uma crise sanitária, enfim, é, eu diria que da crise econômica de 2007 e 2008, é, o com o surgimento dela, a gente assiste também é, ao entrelaçamento e à manifestação de um fenômeno que a gente poderia chamar de multidimensional, porque se trata é, não de uma crise episódica de um ou de outro país, de um ou de outro setor, mas de uma crise... É, sistêmica do próprio capitalismo, é, e também vale dizer que a crise do, da política que eles adotaram a partir de meados da década de 1970, que foi a política neoliberal e que é, teve seu auge nos anos 1980, nos anos 1990, entrou em crise, mas continua sendo o sistema vigente e continua sendo a orientação vigente por parte é, das classes dominantes no mundo. O que, se, o que significa é, corte de, de despesa pública, diminuição do papel do Estado no que se refere à prestação de serviços públicos, é, desregulamentação da economia, é, abertura geral dos mercados, mercado desenfreado, no caso dos países dependentes, é a abertura geral dos mercados para é, o domínio do capital internacional, das chamadas multinacionais, é, o que, no caso de países dependentes, implica privatização de, dos setores controlados pelo Estado, significa, portanto, debilitamento do Estado Nacional como indutor do desenvolvimento. Enfim, a crise econômico-financeira que estourou em 2007, 2008, que se tornou uma crise global e que se entrelaçou com essas outras todas, que se tornou uma crise multidimensional é, e que se entrelaçou também com o sistema neoliberal é, e com a crise do próprio sistema neoliberal, é, essa crise, esse sistema neoliberal ele continua vigente, muito embora... É, completamente já desmascarado, completamente já tendo demonstrado o seu fracasso, mas ele continua é, em vigor e não há nenhum sinal no horizonte nem nas é, medidas socioeconômicas que os diversos governos é, capitalistas tomam de que essa orientação virá a, si, é, a, a ser adotada a outra alternativa. Eu digo isso porque nessa pandemia, e no entrelaçamento da crise do capitalismo com a crise sanitária, estão surgindo novos debates sobre se o neoliberalismo é, estaria em vias de ser substituído. Até mesmo, durante essa semana, aqui no Brasil, começaram a dizer, porque a imprensa é sempre muito superficial, começou a dizer, surgiu o um setor desenvolvimentista e não neoliberal no governo do Bolsonaro. Aliás, o próprio Bolsonaro estaria... É, fazendo uma sinalização, dando uma piscada de olhos para é, o desenvolvimentismo, na medida que ele disse que é possível furar o, o, teto, o teto de gastos. É, e há uma discussão hoje sobre a questão da, do Estado fazer alguma intervenção para evitar a bancarrota do sistema, na medida em que, com a paralisação, da, ou a semi-paralisia da atividade econômica mundial no quadro da pandemia, a gente está vendo aí os PIBs dos países, seja desenvolvidos, sejam os subdesenvolvidos, desabando, é, a miserabilidade aumentando, há previsões aí de instituições como a Oxfam, que disse que é, depois da pandemia nós teremos 500 milhões de pobres a mais no mundo, então, é é o temor de que haja uma desagregação geral do sistema social, então começo a dizer que o Estado vai realizar políticas sociais e políticas desenvolvimentistas. Eu acho que não, eu acho que temporariamente eles podem ser obrigados, para evitar um descalabro geral, eles podem ser obrigados, em várias situações, a adotar essa política de renda mínima. É... Claro que vai depender da capacidade fiscal de cada país, é, a durabilidade dessas políticas de renda mínima, mas o fato é que muitos economistas neoliberais, alguns deles que estiveram aí à frente da, da política neoliberal do governo do FHC, são os maiores defensores hoje da política de renda mínima, mas eu acho que é por conta dessa situação, é que ou eles fazem alguma coisa nesse sentido, ou a situação pode fugir do controle. E não é por isso que, que as forças progressistas vão deixar de lutar pela renda mínima também, porque a, a, essa é uma conquista mínima que a sociedade pode fazer e que é, as forças progressistas não pode se dissociar dessa perspectiva de é, impedir que as massas populares é, entre numa situação de penúria generalizada. Mas não, não cabe tampouco às forças progressistas é, supor que seriam essas políticas de renda mínima e uma que outra intervenção pontual é, do Estado na economia que vai é, anular o conjunto da política neoliberal, porque a política neoliberal envolve uma uma gama muito variada de aspectos. De qualquer maneira, é um debate que vai aparecer sobre se é, as classes dominantes hoje e o imperialismo hoje tem capacidade, eu é, tenho disposição, ou tem um horizonte para é, propor políticas é, visando a sair da crise do capitalismo que tivessem é, algum sentido nacional e algum sentido social. Eu não creio nisso, eu acho que a perspectiva deles é aprofundar essas orientações, embora eu possa fazer um ajuste pontual aqui e ali. Então, gente, foi nesse quadro é, da crise de 2007 e 2008 que as forças progressistas latino-americanas estavam fazendo um ensaio geral de construção de uma nova perspectiva, que estavam tentando abrir caminhos para novas estratégias de desenvolvimento, para projetos alternativos e projetos patrióticos e de desenvolvimento social. Do ponto de vista cronológico, esta, esse ensaio geral, essa tentativa de realizar um projeto assim, ou de abrir uma perspectiva, uma nova alternativa, do ponto de vista cronológico, a gente pode dizer que durou mais ou menos de 1999, que foi o primeiro ano de governo do Hugo Chaves, na Venezuela, até recentemente é, meados ou quase finais da década de 10 do, do século atual, porque o último governo progressista que, claro, ressalvando Cuba, Venezuela e Nicarágua, que são governos revolucionários, mas o último governo progressista que foi derrotado nas urnas, se não me falha a memória, foi o governo de El Salvador em 2019. Então, nós tivemos do ano de 1998-99, 98 quando ele elegeu o Chávez, 99 quando ele começou, até... Digamos, né, 19, portanto, 20 anos, nós tivemos um ciclo progressista, com altos e baixos, com diferenciações muito acentuadas entre um país e outro, de tentativa de construir uma alternativa de desenvolvimento, e que foi no curso dessa tentativa de desenvolvimento, de abertura de alternativas de desenvolvimento, foi no curso dessa tentativa que, é, que ocorreu essa crise do sistema capitalista e que, obviamente, ela teve impactos é, sobre a região. A gente pode citar, nessa, nesse ciclo, né, a eleição do Chaves, depois os quatro governos progressistas, aqui no Brasil, de Lula e Dilma, a eleição do Kirchner, em 2003, seguido da eleição da, da Cristina Kirchner, é, que foi até 15 quando foi derrotada é, nós tivemos a eleição do, a primeira eleição na frente no Uruguai em 2005 foi até 17 17 não desculpe 19 foi uma das últimas também experiências progressistas acho que essa foi a última antes, é, depois mesmo de El Salvador depois nós tivemos a eleição do Evo, eh, Evo Morales em 2006 durou até 2019 quando foi derrotado pelo golpe em novembro do ano passado. Tivemos o Paraguai, em 2008, a eleição do, do bispo, né, o Lugo, Fernando Lugo, foi até 12. Tivemos o Honduras, que foi um governo muito peculiar, não sei se a gente poderia dizer, era um governo progressista, mas ele se somou aos governos progressistas e durou pouco, foi golpeado em 2009. É, a Nicarágua, que retomou o processo é, político de construção de um regime progressista em 2007, depois de ter sido derrotada a Revolução lá em, em 20 anos antes, mais ou menos, é, não, 16 anos antes. Tivemos o Chile com suas peculiaridades, mas que teve o um último período progressista, que foi o último governo da Michelle Bachelet, que durou de 14 a 18. O Equador, onde o o nosso amigo Rafael Corrêa foi eleito em 2007, durou até 18, é, até 17. El Salvador que foi eleito em 2009 durou até 19. E tivemos também um governo muito peculiar no Peru, que eu também não sei se pode dizer que foi progressista, mas ele se elegeu, pelo menos se elegeu sob bandeiras progressistas. É, então essa é justamente a segunda parte da nossa discussão. É, foi exatamente no auge, ou, ou no transcurso desse período é, de vigência dos governos progressistas que aquela crise se estabeleceu. E isso não deixou de ter impactos na, no grau de desenvolvimento dos países e no assanhamento, digamos assim, ou na criação de bases para o aumento da pressão das classes dominantes sobre os governos progressistas. Obviamente, quando eu fiz aquela lista de países, é claro que a gente inclui entre os governos progressistas os governos revolucionários, né? Cuba e Venezuela, é que os governos revolucionários têm outra característica que a gente vai, de passagem, também falar nisso. O que eu queria destacar é que esses governos progressistas eles é, tinham limitações e diferenciações entre si, não é? porque exatamente nós tínhamos governos de caráter moderado, governos é, de conciliação nacional, governos de entendimento nacional, de coalizões que abarcavam forças também de centro-direita, até mesmo de direita, é, e, portanto, com é, condições de equilíbrio político e de condução política muito complexas, o que é, acabava servindo de freio para a realização de reformas estruturais mais profundas. É, e nós tínhamos as experiências revolucionárias, então não era unívoca a, a experiência progressista, lato senso, na América Latina. Mas, não sendo unívoca, é, eu queria destacar porque isso é importante para a gente chegar na explicação dos golpes e caracterizar os chamados golpes de novo tipo, é, se não era unívoca, é, essas experiências ou esses governos progressistas tinham é, uma série de denominadores comuns ou características em comum, e que eu vou citar topicamente aqui é, algumas delas. Eu já tinha dito antes que é, foi um ensaio geral e uma tentativa de abrir é, uma nova fase, um novo caminho de estratégias e projetos alternativos. Então, a primeira cara característica é exatamente esta. O conjunto dos governos progressistas latino-americanos, surgidos ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, é, anos 90, não, desculpa, no final dos anos 90 e nos anos 2000, é, esses governos tinham como características é, comum a busca de novas estratégias de desenvolvimento econômico, político e social. E dentro disso, as características comuns mais salientes e mais marcantes que eu, eu destacaria seriam: primeiro, é, o surgimento ou a construção de um sistema democrático, partindo do fato de que os dois ciclos anteriores políticos latino-americanos, um deles, que pertenceu aos anos 1970 e 1980, foi um ciclo político ditatorial, ciclo de golpes militares e ditaduras militares em vários países. E o ciclo que sucedeu a este ditatorial foi o ciclo constitucional republicano, Democrática formal, de Estado de Direito formal, porém de acentuado é, de acentuada centralização numa equipe dirigente ou em partidos políticos neoliberais e ligados é, intrinsecamente, umbilicalmente às classes dominantes. E ainda que mantendo o arcabouço jurídico, político, administrativo de uma democracia formal, em muitos casos, é, foram governos autoritários. Não é? Basta citar a nossa experiência aqui brasileira com os dois governos do Fernando Henrique Cardoso e o monopólio do poder político que esse governo exerceu, é, baseado no eixo PSDB-PFL. Não é? a tal ponto, e que usou muitas vezes das prerrogativas é, autoritárias e repressivas contra greves importantes dos trabalhadores. A tal ponto que um conhecido jurista, que inclusive participou ontem daquela live do, do MST com o Gilmar Mendes, é, um conhecido jurista, professor da PUC de São Paulo, o Celso Antônio Bandeira de Mello, na época ele dizia, isso aqui é uma ditadura de punhos de renda. Foi como ele caracterizou o governo do FHC. Então, levando em conta que nós tivemos um ciclo da ditadura militar e depois um ciclo da democracia formal, onde o déficit democrático era alto, foi um grande mérito dos governos progressistas tratarem de soerguer a democracia de constituir instituições políticas ou a partir das instituições políticas existentes aperfeiçoar essas instituições e democratizar o um exercício do poder político em nosso país isso esteve presente em várias experiências em muitos lugares foram feitas assembleias nacionais constituintes foram elaboradas novas constituições progressistas. Foi instituído um novo sistema de poder político, com partidos progressistas no topo desse poder político. O caso do Equador é muito evidente, em que o partido do Rafael, o Aliança País, constitui uma sólida maioria. Isso foi evidente também no caso, no caso boliviano, é, com suas peculiaridades, isso foi também característico da, da experiência uruguaia, embora o Uruguai se mantivesse sempre num, numa perspectiva muito moderada, mas eles tinham uma maioria sólida, a Frente Ampla tinha uma maioria sólida. É, portanto, a, a, aqui no Brasil não foi exatamente assim, os, os governos progressistas brasileiros Lula como pela Dilma, de um estilo de governo altamente democrático e de diálogo com os movimentos sociais, com os partidos políticos progressistas e toda a estrutura que foi criada das conferências, as conferências nacionais setoriais que foram a base para a elaboração de políticas públicas. Então, apesar das limitações, aqui no Brasil também a gente não pode dizer que não tenha sido feito um esforço enorme para... É, exercer a democracia plenamente, e não se pode dizer que os governos progressistas brasileiros tivessem a mácula da repressão política, da restrição de direitos, pelo contrário, foram governos em que o povo brasileiro gozou de ambos direitos democráticos. De maneira que, eu diria que a democracia foi uma característica comum, um traço comum entre os governos progressistas, e isso, certamente, incomodou as classes dominantes, porque as classes dominantes latino-americanas, especificamente a brasileira, elas são é, essencialmente autoritárias, são ditatoriais, no caso da nossa herdeira é, direta e dileta do escravismo, do império colonial, é, de várias, várias formas de ditadura, de militarismo, etc., de modo que, eu acho que foi um grande mérito da experiência progressista latino-americana ter cuidado do aspecto da democracia. Outro aspecto, outra característica comum foi a defesa da soberania nacional, que se deu tanto pela via da, é, do fortalecimento do Estado Nacional como indutor do desenvolvimento, a preservação da presença do Estado na vida econômica, como se deu através da, é, da criação de mecanismos é, de desenvolvimentismo, mecanismo de crescimento econômico soberano, é, e se deu também pela via do, é, das políticas externas, né, que foram políticas externas é, independentes. Ainda, a o exercício da soberania nacional, ele foi fortalecido pela ideia que acabou predominando, a ideia da integração regional, porque na época que nós estamos vivendo de um capitalismo globalizado, é, se torna muito difícil os países protegerem as suas soberanias e promoverem os seus desenvolvimentos é, na base da autarquia, na base do isolamento na base da de contar apenas ou exclusivamente né com as próprias forças é, e havia o um caminho para sair disto e não cair no entreguismo não cair na subordinação e na dependência que foram os traços sempre é, das nossas formações econômicas havia para fazer isso era exatamente a integração a integração entre países soberanos a integração entre países, digamos assim, que se tratavam na base da igualdade. E é, foram criados mecanismos de integração muito importantes. Primeiramente, que o Mercosul, que era restrito aqui aos países do Sul, ele foi mudando seus mecanismos, ele deixou de ser apenas uma união aduaneira e comercial, ele passou a atuar em diferentes esferas de, de incentivo ao desenvolvimento, é, mas foram criados outros mecanismos, como a UNASU, a CELAC, é, a ALBA, que é uma experiência bastante é, genuína de, de, de cooperação internacional. Então, é, a integração acabou sendo um reforço importante à soberania nacional e, a, é, e ajudou a impulsionar políticas comuns de desenvolvimento. Então, há muitos exemplos, a gente não, não tem tempo para circunstanciar, mas há muitos exemplos de fortalecimento é, do poder público na esfera do desenvolvimento econômico e na esfera da integração é, latino-americana, que no seu conjunto, tudo isso somado, é, representa essa característica que eu me referi, que é o reforço da soberania nacional. Então, essa foi uma segunda característica do ciclo progressista, e isso incomodou, sim, também as classes dominantes e o imperialismo, porque, tal como as classes dominantes latino-americanas têm uma tradição autoritária, elas têm também uma tradição de entreguismo, de subordinação, de ser o quintal dos fundos do é, imperialismo estadunidense. E, portanto, o exercício de políticas soberanas e de integração e de desenvolvimento nessa perspectiva incomodou a classe dominante, incomodou o imperialismo. Uma terceira, característica, uma terceira característica dos países progressistas, dos governos progressistas, foi o caráter social desses governos. Claro, em diferentes graus, e esses graus eles variaram de acordo não só com a capacidade econômica do país, até mesmo a própria capacidade fiscal, porque isso tudo custa muito caro, é, e claro que isso também estava ligado à capacidade desses governos de realizarem é, reformas estruturais. Mas, tendo realizado ou não reformas estruturais mais ou menos radicais, mais ou menos profundas, é, mesmo naqueles países onde elas não foram realizadas, como por exemplo aqui, é, não deixou de haver políticas sociais, algumas delas de caráter muito progressivo, de caráter muito também indutor do desenvolvimento, na medida que botou dinheiro na mão da população, é, aumentou o poder aquisitivo, distribuiu renda, aumentou a, a, o acesso ao crédito, né? é, fomentou a educação pública, fomentou a saúde pública, fomentou a infraestrutura do país, fomentou a, é, o acesso também à habitação, então, com altos e baixos e diferenciações, eu diria que uma característica comum dos, dos governos progressistas foi é, o impulsionamento de políticas sociais e distribuição de renda. E isso também incomodou a classe dominante, incomodou o imperialismo, porque é, sendo autoritárias na política, sendo entreguistas na relação externa, elas eram também e são também é, espécies assim, de ditaduras sociais, é, são concentradoras de renda, são exclusivistas no desenvolvimento, elas não admitem a repartição da riqueza, de modo que a distribuição de renda e as políticas públicas, como características comuns dos governos progressistas, é, acabou fustigando também os interesses das classes dominantes do imperialismo e eu já eu já falei é, das políticas de integração mas eu queria destacar também como uma espécie assim de quarta característica comum do desenvolvimento é, dos países é, dos governos progressistas é, o tipo de política externa porque o tipo de política externa não se refere apenas é, a, a questão econômica, né? a, so, a soberania não se refere somente à questão econômica, se refere à política externa, e as políticas externas que esses governos praticaram acabaram resultando, eu diria, é, pelo menos na tentativa de criar um polo dentro disso que se chama o mundo multipolar, no qual, o mundo Mundo multipolar este, existem os Estados Unidos, a China, a Rússia, o Japão, a União Europeia, etc. Um dos polos que acabou se configurando, claro que não foi porque os governos foram todos derrubados, na sua maioria, não é? mas a gente pode dizer que num determinado momento a América Latina tornou-se um dos polos dessa chamada multipolaridade. Eu digo chamada porque eu não considero que ela esteja plenamente consolidada e nem ela vai se estabelecer em definitivo no mundo sem maiores conflitos. Mas naquilo que ela justifica, a sua existência, é, nessa multipolaridade, a América Latina foi um dos polos. E o maior símbolo da presença latino-americana como um dos polos da chamada multipolaridade, foi a CELAC, que está sendo abandonado A comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, e claro, também, a presença em si, embora não tenha sido de toda a região, foi só do Brasil, mas a presença do Brasil no BRICS, também representou a ida da América Latina para é, o cenário da multipolaridade, e fez com que a América Latina, por um lapso de tempo, embora curto, é, comparecesse na cena internacional como um fator de, de tentativa de busca de um novo equilíbrio, um fator de luta pela paz, um fator de um novo tipo de estabilidade, um fator chamado contra-hegemônico, é, e dependendo do, do comportamento dos governos, até mesmo um fator de anti imperialismo. Então, eu acho que essa quarta característica também foi uma característica comum dos nossos governos e isto incomodou enormemente o imperialismo e as classes dominantes, porque é, a continuidade da América Latina neste sendo assim um dos vetores do desenvolvimento mundial, essa continuidade ia acabar confluindo para alianças mais estáveis com a China, com a Rússia, com os países anti-imperialistas, e isso iria pesar muito nos equilíbrios da, dessa ordem mundial capenga. E já é tão capenga, ela iria se tornar mais capenga ainda. E o imperialismo acabou tendo que reagir a ela. De modo que, companheiros e companheiros, eu agora, então, tendo elencado as características comuns do, dos governos progressistas, eu passo, então, a examinar com vocês, topicamente, o, o, o problema dos novos tipos de golpe. Né? Já dizendo o seguinte, nem tudo foi golpe, para a gente fazer uma análise é, a partir da peculiaridade. Né? Eu diria, o termo mais exato para se referir ao que está acontecendo na América Latina... É, é o seguinte, é uma época de retrocessos, que não, não terminou, porque nós temos aí Cuba como um, um bastião revolucionário, nós estamos, temos a Venezuela como um bastião revolucionário, a própria Nicarágua, com suas limitações, segurando a bandeira de transformações políticas importantes na região. Então, é, os retrocessos que nós enfrentamos não foram todos pela via do golpe. Alguns foram é, derrotas políticas e eleitorais que nós sofremos. A gente vai levantar os exemplos aqui. De qualquer maneira, antes de entrar nos exemplos concretos, eu diria o seguinte, esse, essa época de retrocessos, entre os quais há derrotas eleitorais e golpes, derrotas eleitorais, derrotas políticas e golpes, isto faz parte de um fenômeno geral que eu chamaria de contra do inimigo, e que é o inimigo, as classes dominantes e o imperialismo. Nós temos que perceber o que está acontecendo na América Latina como obra da ofensiva interna das classes dominantes e do imperialismo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, combinada. Muitas vezes, entrelaçada obviamente, sem ver nisto é, os aspectos, digamos, conspiratórios, né? mas há uma convergência de interesse entre as expectativas de dominação interna é, das classes dominantes e as expectativas de dominação externa por parte do imperialismo, isso faz com que eles estabeleçam alianças. Então, eu vejo o período de retrocesso na América Latina como resultado da contraofensiva do inimigo, classe dominante imperialismo. Essa ofensiva, por seu turno, faz parte de uma onda conservadora e de direita mundial, que é um fenômeno também mais complexo e que merece uma análise à parte e uma aula à parte, que talvez até vocês já tenham tido ou vão ter que essa onda conservadora mundial, ela é uma reação geral do sistema imperialista mundial à emergência de novas forças no cenário internacional, nomeadamente a China, que está desenvolvendo uma situação política e econômica nova sob a bandeira do socialismo e sob a direção de um partido que se chama Comunista, porque quem dirige o Estado Socialista Chinês é o Partido Comunista da China. Tanto que o imperialismo diz assim, ah, tá bom, a China fez reformas importantes, abriu para o mercado, nossas filiais estão lá e tal, mas é uma ditadura comunista, precisa mudar isso. Então, é, a contraofensiva imperialista na América Latina, que faz parte de uma onda conservadora mundial e que é a própria contra ofensiva imperialista mundial, ela tem a ver com os desequilíbrios, os, re os rearranjos na ordem global, porque está em curso no mundo uma transição, eu não sei se a gente poderia classificar de transição de ordens, talvez uma transição entre desordens, não é? Mas, Está havendo uma transição de um sistema político dominado unipolarmente pelo imperialismo estadunidense ou, no máximo, dominado pelo sistema de alianças do imperialismo estadunidense. Está havendo uma substituição disso por uma ordem em que a potência emergente que vai ocupar o lugar central é, doravante será a China, um país é, socialista, claro, com peculiaridades chinesas, e sob a direção de um Partido Comunista. Então, isso pode, ao longo de uma época histórica, que começa agora, isso pode provocar sérios abalos, sérios conflitos, embora a aposta da China não seja esta, não seja de conflito, nem de guerra. É, e o imperialismo, então, reage a isto. Então, a gente deve entender o que está acontecendo na América Latina neste quadro. Mas, Camaradas, companheiros e companheiros, isto tudo que está acontecendo na América Latina faz parte também, faz parte também do que eu chamaria as limitações das forças que conduziram este processo até aqui. Limitações que são de natureza política, que são de natureza ideológica que estão relacionadas com os, os programas econômicos, com a, a dificuldade de realizar ou incapacidade de realizar reformas estruturais, então tem a ver com uma série de fenômenos subjetivos é, que dizem respeito à natureza política e ideológica das forças que dirigiram o processo progressista até aqui. Pelo menos esses processos onde não houve rupturas profundas, onde as classes dominantes não foram afastadas do poder, onde não houve revoluções, onde as coisas foram feitas meio gradualmente na base de vitórias eleitorais, de idas e vindas e cujos e cujas características desse retrocesso, eu vou apresentar aqui alguns tópicos, mas antes eu queria dar algumas características gerais também desta época de retrocesso na América Latina. Eu diria o seguinte, camaradas, a América Latina e o Caribe hoje os efeitos daquilo que eu chamei de multifacética ofensiva reacionária conservadora e de restauração neoliberal em curso no mundo e na América Latina. E que isso daí é fruto dos interesses, das estratégias e das táticas e dos esforços combinados das classes dominantes e do imperialismo estadunidense. Essa multifacética ofensiva é conquistou um êxito temporário que seja, mas conquistou um êxito temporário, porque ela conseguiu fazer retroceder um conjunto de forças progressistas e retirá-las do poder. E eu acho que nós não aquilatamos ainda, e talvez dure tempo, não aquilatamos ainda é, toda a dimensão desta derrota histórica, sem querer ser pessimista. E eu até diria, nós estamos ainda no meio desta derrota histórica. É, olhando um pouco, porque é onde a gente conhece, para o que está acontecendo no Brasil, o Brasil é o próprio retrato mais é, exato, mais nítido, desta derrota histórica. E não sei se as forças progressistas do nosso país e todo o conjunto de forças de esquerda que conduziram o processo até aqui, tem suficiente clareza da dimensão desta derrota e da dimensão é, do esforço e do desafio que está colocado é, de reelaboração estratégica, programática, tática, metodológica, organizativa que precisa ser feito para nós voltarmos, nós forças progressistas de esquerda, a desempenhar um papel é, na reversão deste quadro. Eu acho que nós perdemos muito. Eu não acho que tenha sido pouca coisa. A frente ampla do Uruguai está fora do governo. O, o, o PT e seus aliados estão fora do governo aqui no Brasil. É, a Argentina recuperou agora, maravilha, mas tem ter ficado um tempo com a esquerda lá, as forças do chamado é, peranismo popular nacionalista, fora do poder. Eu não acho pouca coisa o golpe que aconteceu na Bolívia. Está bem, vai ter eleição agora tal, vamos ver o que, é que vai, vai acontecer. Né? Eu não acho pouca coisa que a extrema-direita tenha voltado ao poder na, na Colômbia, ainda que ali nunca tivesse tido um governo progressista mas na Colômbia nós tínhamos conseguido pelo menos uma vitória importante, que foi equacionar a questão do, do acordo de paz. E ao invés de vir um governo progressista, que substituiria o próprio governo de direita que promoveu o acordo de paz, vem um governo de extrema direita. É... Não podemos subestimar que o Chile esteja sendo governado por este homem aí, esse magnata, o imenso retrocesso que representa para as conquistas democráticas que tinham sido alcançadas ali, com toda a moderação da nossa amiga Michele Bachelet. E tem muitos outros exemplos que a gente pode, pode... O que aconteceu no Equador, que não foi bem um golpe, não foi nem uma derrota eleitoral, foi uma traição interna dentro do partido que governava, mas nós não podemos subestimar. Então, é, cronologicamente o que aconteceu, eu citei aqui alguns exemplos, mas aconteceu isso já em 2009, que foi Honduras, 2012, o Paraguai, depois a derrota eleitoral na Argentina em 15, o golpe aqui, o impeachment da Dilma em 16, o golpe de 18 com a prisão do Lula, a continuidade do golpe que foi a eleição do, do Bolsonaro, a tragédia que foi para o Brasil, o governo do Michel Temer, o retrocesso que isso representou para o Brasil, a destruição nacional que está em curso com o governo do, do Bolsonaro. Né? Insiste de novo, o golpe na Bolívia é uma das, das experiências mais avançadas em termos de, de, de ligação do, do governo com as massas populares, com as particularidades todas que tem, o, que tem a Bolívia, de um Estado autoproclamado a questão das maiorias indígenas, é, enfim, eu acho que foram derrotas históricas. Nós tínhamos, por hábito, e mesmo por rigor, por rigor científico, metodológico, é, classificar o que aconteceu em, em finais dos anos 80, começo dos anos 90, no bloco socialista, o desaparecimento da União Soviética, a derrocada dos países socialistas no leste europeu, nós tínhamos, por rigor teórico e metodológico, classificar aquilo como uma, uma derrota histórica. E acho mesmo que, quando a gente for analisar o quadro mundial, em algum momento, isso que está acontecendo hoje no mundo ainda é é, ainda deve ser analisado sob a ótica daquela derrota histórica que as forças comunistas, socialistas revolucionárias, sofreram em, em finais da, da, dos anos 80, começo dos anos 90 do século passado. Pois eu acho que do ponto de vista regional, nós devemos classificar assim as derrotas que sofremos e eu, eu olho muito assim para o caso paradigmático do Brasil são derrotas históricas. A gente não pode achar que são derrotas episódicas. E a gente não pode achar que agora em 20 nós vamos conquistar aqui umas câmaras de vereadores e umas prefeituras, e em 2022 a gente recupera na boa o, o governo, porque não vai ser assim o processo, eu acho, né? sem pessimismo. Então, é, como que aconteceu essa derrota histórica? Quais foram as armas que os inimigos os inimigos usaram para é, nos infligir essa, essas derrotas históricas? Como eu disse, camaradas e companheiras e companheiros, é, nem tudo foram golpes. Os golpes foram esses que eu citei aqui, foi o golpe de Honduras, foi o golpe do Paraguai, foi o golpe da Bolívia, foi o golpe do Brasil e onde mais? Foi uma eleição manipulada, primeiramente, na Argentina, mas que já voltamos para lá também, já voltamos a conquistar uma eleição. Mas esses foram os golpes. É, e no Brasil, claro, que foi o maior de todos, não tendo sido um golpe militar, mas foi o maior de todos, pela dimensão do Brasil. Então, quais foram as características desse golpe, desses golpes e dessas derrotas? É, grosso modo, foi o seguinte, gente. Primeiro, quais são as armas do imperialismo? Primeiro, o imperialismo nunca deixou de utilizar, mesmo não tendo dado golpes militares agora, ele nunca deixou de utilizar o militarismo como fenômeno geral, ou como postura geral e estratégica, é, usado como fator de intimidação. E como é que o Imperialismo usou o militarismo como fator de intimidação para nós, contra os nossos governos? Eu diria que é o seguinte, primeiro, quarta frota, eles reconstruíram, reconstituíram ou refundaram a quarta frota da marinha de guerra estadunidense, lá do Comando Sul, onde agora diz que tem um general brasileiro e que o imperialista lá falou que disse, é um brasileiro que eles pagam o salário para ele trabalhar para mim. A maior desonra que o exército brasileiro poderia jamais ter sofrido em toda a sua história. Não é? Pois então, a militarização é, fez parte, ainda que não tenham sido golpes militares, mas o fator intimidação, o fator pressão, não é? foi a quarta frota que obviamente está ligado. Está ligada à questão da descoberta aqui do pré-sal no Brasil, que foi praticamente uma coincidência cronológica, a descoberta do pré-sal com o lançamento da quarta frota. Não podemos esquecer que eles realizaram também, é, eles, eles intensificaram a instalação de bases militares na região, principalmente aquelas bases da, da Colômbia, bases no Peru. É, bases aqui numa dessas Guianas, vizinhas ao Brasil, é, e no auge do governo Temer, no auge do governo Temer, porque isso é um fator de pressão também é, sobre a nossa sociedade que precisa ser denunciado, eles fizeram aqui uma, umas manobras, foi a primeira vez que se fizeram manobras militares é, com participação direta de tropas estadunidenses aqui na tripla fronteira amazônica, envolvendo o Brasil, a Colômbia e o Peru. Né? É, e nós não podemos esquecer é, da pressão política, da pressão ideológica e da atitude autoritária do comandante do Exército Brasileiro, tanto no golpe da Dilma, quer dizer, o golpe contra a Dilma, como na ordem dada para condenar e depois prender o Lula. Porque foi o ex-comandante do Exército Brasileiro que em duas ou três tuitadas intimidou, intimidou o mundo político, as forças políticas, e intimidou a alta corte do país, para forçar a condenação do Lula, que depois resultou na prisão dele. É... Então, eu acho que a pressão militar esteve presente, embora não tenham havido golpes militares estrito-senso. Segunda questão importante que foi utilizada como arma de pressão, arma de propaganda e de intimidação. Foi a continuada tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Eu me refiro, de uma maneira geral, ao que aconteceu no continente. Então, os movimentos sociais sempre foram muito ativos, sempre tomaram muitas iniciativas, é, promoveram muitas ocupações e, muitas vezes, é, havia pressões sobre os governos democráticos para reprimir os movimentos sociais e havia uma propaganda... É, ininterrupta pela criminalização desses movimentos. Eu me lembro muito aqui do governo Requião. O Requião desobedeceu, aliás, é por isso que ele é tão amaldiçoado. O Requião obedeceu a todas as ordens, desobedeceu, desobedeceu a todas as ordens que recebeu do judiciário para mandar desocupar, senão ele teria feito o que o Zema fez ontem ali, anteontem, ali em Minas Gerais. O Requião jamais acatou. E tem um monte de processo lá contra ele por causa disso. Mas isso era a tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Uma outra bandeira muito utilizada, uma outra campanha intimidatória, foi a tentativa de vincular as forças políticas e a, as forças políticas progressistas e a luta contra elas é, ao chamado combate ao crime organizado e combate ao narcotráfico como se as forças progressistas fossem lenientes com o crime organizado e lenientes com o narcotráfico. E foi uma das bandeiras com que o Sérgio Moro se notabilizou e foi premiado com o Ministério do, do governo Bolsonaro. Um, ligado a isto, e essa foi a principal arma pelo menos aqui no caso brasileiro, foi o que mais se salientou, foi a chamada, a chamada, a suposta, a assim dita luta contra a corrupção que foi feita, ou foi, foi uma, uma propaganda política que instrumentalizou isso que se chama de lawfare. Foi uma propaganda que pressionou as forças políticas e instrumentalizou a guerra judiciária contra as forças políticas de esquerda que estavam exercendo o poder. No caso do Brasil essa foi a principal arma, mas isso também foi muito utilizado em países centro-americanos como, como a El Salvador e de uma maneira geral isso foi usado, né? Está sendo usado no Equador. O vice-presidente da República foi preso, o Jorge Glass, e até hoje o nosso amigo lá, o Rafael Corrêa, não pode voltar. Ele está se beneficiando do fato de que é casado com uma, uma companheira, a esposa dele, é, a companheira dele é, é belga, e ele está se beneficiando disso, e se ele botar o pé fora é, e, e voltar para o país, vão prender ele, tem ordens de prisão contra ele. E assim por diante. Né? Então a bandeira da luta contra a corrupção, contra o narcotráfico, contra o crime organizado, para instrumentalizar a guerra judiciária. É, a guerra judiciária contra as forças que estavam exercendo o poder. É, no caso do Brasil, houve o que eu chamo de um condomínio, uma coalizão de forças e de instituições, que vai desde a parte do Judiciário e do Ministério Público, que foi instrumentalizada por Lofé, somado com a maioria conservadora do Congresso Nacional, somada com a totalidade das organizações patronais. É só a gente consultar o jornais da época. Todas as organizações patronais publicaram anúncios de página inteira, nos quatro ou cinco principais jornais de circulação nacional, defendendo impeachment contra a presidente Dilma. É, o que mostra que a, a, a, a qual é o lado da burguesia brasileira e o caráter de classe que teve o golpe. Né? Vou, eu vou terminar falando sobre isso. É, então, o um condomínio de uma, uma ampla coalizão de forças entre setores do Poder Judiciário e do Ministério Público, é, maioria conservadora do Congresso Nacional, totalidade das organizações patronais, as fiéis da vida e todas as suas congêneres, na indústria, no latifúndio, no comércio, e o monopólio dos meios de comunicação. Então, houve uma conjunção, e claro, o um imperialismo forâneo, manipulando tudo isso. Então, é, essa foi a arma utilizada, digamos, política, que foi a a costura de uma coalizão de forças que formou uma maioria golpista é, e que acabou hegemonizando também a opinião pública do país, porque, claro que esses golpes não teriam resultado em êxito para eles é, se não tivesse contado também com é, a neutralização da população. Eles conseguiram é, trazer para o seu lado a população que começou a achar que a esquerda era leniente com a corrupção, que a esquerda era corrupta, que a esquerda era leniente também com o crime organizado, etc. Claro que a gente aqui está fazendo uma generalização é, e não pode deixar de mencionar, embora não tenha sido esse o caso brasileiro e o caso de vários outros países onde houve derrota, mas nós não podemos deixar de, de, de mencionar o fato de que contra alguns países as armas mais usadas são o bloqueio, a tentativa de intervenção externa e o golpismo pura, é, puro e simples, o puro e duro, como é o caso do bloqueio contra Cuba e, no caso contra a Venezuela, do bloqueio somado com tentativa de intervencionismo e de golpismo puro e duro, com aqueles episódios envolvendo o João Guaidó, mas não só. As tentativas de golpe e de intervenção na Venezuela é, duraram quase todo o período, porque elas começaram em 2002, com aquele primeiro golpe que houve em, em abril de 2002, e quase que anualmente existem, entre aspas, né, insurreições de direita é na, na Venezuela, é levantamento de barricadas, tumultos, é, e tentativas de, de derrubada do poder constituído. Claro, gente, que é, a esquerda, as forças progressistas, estejam elas no poder ou fora do poder, é, devem combater a corrupção, é, mas é preciso deixar muito claro o seguinte, a corrupção está entre os males estruturais do sistema capitalista, do sistema político brasileiro, do sistema político das classes dominantes. A corrupção é uma enfermidade crônica da classe dominante brasileira. A classe dominante brasileira é totalmente corrupta e ela não tem moral de apontar o dedo da luta anticorrupção contra as forças de esquerda, ainda quando elas cometam erros também nesse terreno. Né? Mas é preciso não, não se deixar vencer por esse discurso, porque esse discurso continua, continua sendo feito, é, e vai continuar sendo feito, porque eles, eles não vão querer permitir, eles vão fazer de tudo para impedir a volta da esquerda ao poder de diferentes países, inclusive aqui, e nós vamos ter que denunciar que a bandeira anticorrupção na mão da classe dominante é uma bandeira esfarrapada. Eu concluo, camaradas, e pedindo desculpas se eu estrapolei muito tempo, dizendo o seguinte, que os golpes, os golpes que ocorreram, não só os golpes, mas os retrocessos que ocorreram na América Latina, mas olhando muito aqui para o caso brasileiro, que a gente conhece, porque está vivendo de dentro a situação, esses golpes tem um acentuado caráter classista, um acentuado caráter de classe. Isto precisa ser acentuado mesmo nos momentos em que as classes dominantes que são as responsáveis pelo golpe se dividem sobre os destinos do golpe, que é o que, de alguma maneira, está acontecendo hoje. Hoje embora nas últimas duas semanas a convergência tenha voltado de maneira muito nítida, é, mas não há como negar que as classes dominantes brasileiras, é, diante da experiência trágica para o país do governo Bolsonaro, existem setores que estão questionando a legitimidade do governo Bolsonaro, a capacidade do Bolsonaro, o, seu, o sentido da sua política... É, o perigo de, sob um governante tão, tão disposto a ignorar as normas democráticas e as salvaguardas da soberania nacional, o risco que isso traz para a própria estabilidade da sua dominação, porque isso pode sair do controle, mas mesmo nos momentos em que a classe dominante se apresenta com determinados tipos de divisão e de leituras táticas diferenciadas diante da conjuntura, nós não podemos perder, perder de vista de que essas classes são golpistas. E, sendo golpistas, elas não vão titubear em dar outro golpe lá diante caso a situação se ofereça e caso a situação exija. Claro que a gente sabe que a história não se repete e nós não sabemos que desdobramentos a situação política do país vai ter, doravante, qual vai ser o resultado da, da eleição de 2022, nem sabemos como elas vão se comportar exatamente no cenário eleitoral, enquanto quantas candidaturas elas vão se se subdividir, né? mas, é, e com isso encerro, as forças progressistas brasileiras têm que tirar como lição principal do golpe que ocorreu, ou dos retrocessos que ocorreram na América Latina e no Brasil, que as classes dominantes, ou pelo menos os seus núcleos principais, a sua parte essencial... As classes dominantes, aliadas com o imperialismo, vão sempre reagir de maneira golpista, ou pela via militar, ou pela via do Lofé, ou pela via do golpe parlamentar, seja o que for, sempre vão reagir quando seus interesses estiverem ameaçados e quando a possibilidade de consolidação das forças progressistas aparecer no horizonte porque as classes dominantes brasileiras e eu acho que as latino-americanas não estão dispostas a ceder é, o seu poder político o seu poder econômico a hegemonia que exercem na sociedade e a posição dominante a posição de mando que tem sobre a maioria da população posição de mando essa que elas exercem a ferro fogo e sangue, se for necessário. Por isso, é, eu acho que as forças progressistas devem se preparar para grandes lutas e que essas grandes lutas, e ter consciência de que essas grandes lutas só se decidirão no médio e no longo prazo histórico. Então, era isso que eu teria para apresentar a vocês como... Digamos, introdução aí a esse debate sobre o panorama latino-americano e brasileiro. Muito obrigado aí pela atenção de todos e desculpa qualquer, qualquer falha. José, a gente, a gente que agradece a sua, sua exposição, nós vamos dar uma olhada aqui agora, ver se tem questões. Eu tenho uma, enquanto você toma a sua água, eu vou terminando de formular ela. Mas que, de certa forma, a sua última fala já está na direção da resposta do que eu tinha notado lá antes para comentar contigo, que a própria ideia de golpe, né? Se a própria ideia de golpe é. Não que não exista um ataque, mas a questão do golpe significa o que foi golpeado? Havia uma pactuação que foi golpeada, é, por que, que eu estou dizendo isso? Você falou agora no final que esquecer que é um processo de luta, que é uma luta, que é a luta de classes, e que mesmo que estiver numa configuração democrática ou mais amena, isso não foi ultrapassado. Então, a hora que os, os interesses forem devidamente atingidos e a correlação de força minimamente mudar, vem o ataque, né? vem o revés do inimigo. Essa categorização de inimigo é, é fundamental. Aí, a, a, a categorizar como golpe, eu queria saber o que você pensa disso, porque o golpe dá a entender que havia um acordo, que houve uma um, um revés num acordo, né? E se Estou é, é, pensando se assim, não é também uma categoria para a gente tentar pensar nela melhor. O que você acha disso? É, é isso. Eu acho que uma, uma, uma coisa são, são as formas como o fenômeno se manifesta, outra coisa é a essência. Na forma... É, houve alguns golpes, nitidamente golpes, porque foram coisas que saíram, digamos, da normalidade institucional. Né? Então, foram citados aqui os exemplos de Honduras, é, do Paraguai, da Bolívia, é, e no, no, no caso do Brasil, que foi o principal. Né? Houve também é, tentativas violentas de golpe, que foi o caso, por exemplo, da Venezuela, e da Nicarágua. É, como eu disse, a Venezuela passou por várias tentativas de sublevações, insurreições, é, e houve golpes ali, claramente, teve aquele momento que eles prenderam chaves, o golpe durou três dias. É, houve outras tentativas, como aquele referendo revogatório houve um momento em que a oposição se retirou da luta política e disse nós não queremos mais que foi uma forma de abrir caminho para um golpe né? é... em duas ocasiões pelo menos, houve aquele paro petroleiro terrível que foi em 2002 e 2003 né? é... em duas ocasiões pelo menos que foi em 2014 e 2017 houve isso que eu chamei de insurreições da direita, com trincheiras nas ruas, destruições, incêndios, eles chamam lá de Guarimbas. Não é? É, depois da eleição do, do Maduro, que foi em 18, então, logo no, uma semana depois da posse começou, uma nova sublevação com aquela autoprogramação do, do João Guaidó como presidente, é, houve aquela tentativa de intervenção de, de, de forçar a chamada ajuda humanitária para dar pretexto a uma, a uma intervenção externa então é, na forma houve várias tentativas golpistas algumas deram certo, outras não né? é, no Brasil na forma foi um golpe na medida em que é, sabidamente, o impeachment, que é algo, claro, previsto na Constituição brasileira, mas o impeachment foi é, um processo é, pela via de uma série de pressões políticas, de traições, de chantagens, principalmente depois que o Eduardo Cunha é, assumiu a, a presidência da Câmara, mas não só. É, eu diria que houve toda uma campanha... É, mediatizada, e toda uma pressão política, incluindo a, uma das tuitadas do, do ex-comandante do Exército, para intimidar o Congresso Nacional. Então, na forma, houve alguns algumas situações, que são essas, Brasil, Bolívia, Honduras, Paraguai, Venezuela, onde houve golpes ou tentativas de golpe. Algumas das quais, ou a maioria das quais, Resultou. Sim, e tem o caso da Nicarágua também, em que no ano de 18, ano de 18, houve, grande, ou 19, já não me recordo, grandes sublevações, uma tentativa mesmo de guerra civil na, na Nicarágua, né e da qual o país ainda não conseguiu cicatrizar todas as feridas até hoje. Então, na forma, é golpe. É... Bom, quer dizer, na, na forma da ação política da classe dominante. Na essência, eu também diria que é golpe, alguns dos episódios, alguns dos países que a gente se referiu, na medida em que é, o objetivo foi reverter algumas conquistas. Então, no caso, por exemplo, brasileiro, eu acho que no caso da Bolívia também, no caso da, do Equador também, isso já está claro, é, foram e estão sendo revertidas uma série de conquistas naqueles terrenos todos que eu falei, no democrático, no social, no, da política externa, das políticas de desenvolvimento, da soberania, etc. Então, em essência, também foram golpes, é, os fenômenos que ocorreram em alguns países onde houve a reversão de, de, de coalizões no poder. Que saiu o progressista e entrou a de direita. A diferença para ser, ter sido golpe ou não golpe, na forma, é que em alguns países não houve golpe, mas as conquistas estão sendo revertidas também, mesmo assim, mesmo não tendo havido golpe que foi no caso da frente do Uruguai, embora os, os caras que ganham a eleição lá, eles não sejam violentos como esses daqui, é um direita realmente mais republicana, mas eles vão reverter as conquistas. O caso do Chile é nítido, que isso, só impôs alguns freios a eles agora, depois daquela verdadeira é, sequência de manifestações populares que houve no ano passado. É... No caso da Argentina, não foi um golpe, mas o governo do Macri, que ganhou a eleição em 15, é, fez toda uma política de reversão das conquistas, que, felizmente, agora os peronistas de esquerda conseguiram voltar ao poder. Então, houve situações em que não houve golpe, mas houve a reversão de conquistas. E houve situações... Por isso que eu disse que nem tudo é golpe, mas no seu conjunto, ressalvados os casos mais revolucionários, Cuba, Venezuela e, e Nicarágua, há, há um retrocesso generalizado na América Latina. Mesmo na Colômbia, que não, o governo anterior não era progressista, mas só o fato de ir para o poder um governo de extrema direita, isso pesa negativamente na, é, na reversão do quadro latino-americano, que não se trata de um país qualquer, não é? um país que tem um peso geopolítico na região muito, muito grande. Então é isso, eu acho que houve golpe, é, e mesmo onde não tenha havido golpe na forma, há reversão de conquistas. Agora, pegando uma outra parte do, do que você embutiu na sua pergunta, é, havia situações, e nisso aí está um dos grandes problemas nossos, nossos das forças progressistas. Havia situações em que esses governos eram governos muito moderados, eram governos de conciliação de classes e eram governos que... É, adotaram esse tipo de, de, de governança baseado, baseada em alianças com forças que para nada estavam de acordo com os avanços progressistas. Estavam ali com um oportunismo de ocupação de postos. Então, isso é somado com a falta de convicções de vontade política e mesmo também às vezes a falta de condições objetivas muitos desses governos não fizeram, ou alguns deles não fizeram as reformas estruturais necessárias, não deram os avanços necessários e isso então e cometeram erros também cometeram erros abrindo os flancos e isso portanto é, isso portanto faz com que tenha essa impressão, às vezes generalizada, de que não foi bem isso que aconteceu, não foi bem um golpe, porque ah, o Michel Temer lá no exterior eu via muito isso, quando eu ia fazer palestra lá. Ah, mas como é que é? O cara é vice-presidente de vocês? Foram vocês que ele lá? Então, então, havia situações confusas que, digamos, amenizam o concorrem para amenizar a leitura de que aqui tem havido um golpe. Assim como é, o uso oportunista da parte de quem estava dando o golpe de um mecanismo que tinha uma aparência de legalidade constitucional, que era a questão do impeachment, e que era, é, ao, ao ser um mecanismo constitucional, já foi usado também pelas forças de esquerda e democráticas para reverter outro governo. Então, é, na aparência, devido a, aos aspectos de conciliação, de moderação, de não ruptura, de não reformas estruturais, na aparência às vezes dá a impressão de uma coisa assim amena. Mas quando a gente avalia as consequências e avalia é, os retrocessos que estão havendo nas conquistas, porque veja, a reforma trabalhista é uma coisa duríssima para os trabalhadores brasileiros, a reforma previdenciária é duríssima. Não é? É, a reversão das políticas públicas, agora eles estão fazendo essa demagogia aí, não, vai o reino do Brasil e tal, mas eles reverteram muitas políticas públicas, a liquidação da educação pública no Brasil, o descalabro do SUS, então há situações, é, de fato, e mesmo as restrições antidemocráticas, é, essa, essa onda de extrema direita no país, então, olhando por esse lado, a gente pode aqui latar o tamanho também do, tipo assim, é... Com todas as críticas que se tinha aos governos progressistas, é tipo assim: eu era feliz e não sabia. É olhar para o passado e Lisboa bom, nós éramos limitados, mas diante disso daqui, é como se aquilo ali fosse um governo mesmo revolucionário. Aliás, eles é isso que dizem, né? Eram os comunistas, eram os socialistas, os revolucionários. Aí se fosse. Eu estou olhando no, no nosso chat aqui para ver se tem mais alguma questão. Tem várias pessoas comentando que a aula foi excelente, gostaram muito, muito muita coisa para pensar, muita elaboração. Se a gente não tem mais nenhuma pergunta, eu teria várias para a gente ficar conversando aqui, Zé, mas eu acho que a gente agradece, em primeiro lugar, muito a sua participação. A aula vai ficar online, vai, ser, vai ficar no nosso conjunto de debates sobre esse tema. tá? É... Agradecer mais uma vez você estar tá aqui, e esse é um espaço que a gente traz sempre essa preocupação de trazer questões que nos movam e nos, nos tirem desse lugar de, de pensar. Eu, eu fiquei bastante movida com essa última fala, que é algo que me toca muito, que é essa nossa perspectiva de que a gente conquistou algo e que a gente perdeu, né? Na verdade, me parece importante pensar que existe ainda, sim, sim, teve absolutamente muitas conquistas, mas a grande conquista ainda é mudar a forma como a sociedade é organizada, e essa é uma tarefa gigantesca. Né? É, agradecemos a sua presença, e de, já deixamos aqui o nosso convite, o nosso, a nossa divulgação da aula da semana que vem, que é com o professor Walter Pomar. Você quer fazer uso da fala, falar mais alguma coisa, fechar esse nosso encontro, Zé, a palavra está com você. Então, é, agradecer muitíssimo a, o acompanhamento de vocês, o compartilhamento, e dizer isso, que a, tirar as lições desse processo de retrocessos que está em curso, e dessa ofensiva da classe dominante e do imperialismo na América Latina e especificamente no Brasil, é importante, como eu me referi, para nós termos a dimensão histórica dos nossos desafios. Se nós alcançarmos isto, se nós conseguirmos avançar é, numa compreensão de quais são os nossos desafios históricos, nós vamos também chegar a uma conclusão de que é, precisaremos de uma acumulação, talvez, prolongada de forças. Claro que, quando a gente fala acumulação prolongada de forças, a gente não, não tem um pensamento aqui cronológico. Não, não, não, não. Nós não temos como medir como, com, com que prazo histórico é, as mudanças serão feitas numa realidade tão complexa. Mas, a gente tem capacidade de aferir que precisamos de muito mais força do que tivemos. E esse muito mais força envolve é, programa, estratégia, tática, organização, método e, principalmente, é, enraizamento no povo, capacidade de conhecer o povo é, para poder mobilizá-lo, ou seja, a gente precisa criar uma consciência capaz de colocar milhões e milhões de pessoas do lado das transformações. Porque aí, com isso eu acabo, do que se trata é, no fundo, no fundo de tudo, na expressão mais simples, eu vou utilizar aqui um termo que às vezes parece uma heresia, mas é a coisa mais simples do mundo em termos de ciência política, pelo menos para quem vê a história na perspectiva do socialismo. E eu não estou discutindo qual dizer isso, formas de luta. Mas eu acho que a esquerda brasileira precisa ter uma convicção de que o Brasil precisa de uma revolução política e social. Isso diz muita coisa, mas não quero falar em forma de luta, eu quero falar de essência, eu quero falar de processo, eu quero falar de fenômeno. E revolução política social é uma coisa simples. É simples assim, significa substituir as classes dominantes do poder. E ao, ao chegar a essa conclusão simples, é que começa a nossa complexidade, porque não é fácil tirar as classes dominantes do poder. Por isso que precisa de uma metodologia distinta da que foi ou da que tem sido usada até aqui. Então, eu agradeço a oportunidade do diálogo com vocês me sinto à vontade, entre camaradas, entre amigos, e vamos continuar nesse diálogo que é importante para a formação da nossa consciência política, porque eu também fruo muito, eu aproveito muito desse compartilhamento. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Obrigada, Zé. Até mais.